E aí, meus amigos do canal Poção de Mana, tudo belezinha? Sejam bem-vindos aqui a mais um super vídeo do canal para vocês. Eu sou o Rodrigo, vídeos todos os dias de segunda a sexta de Pokémon aqui no canal. Eu te mostro que hoje um vídeo super importante: 10 dicas top e incríveis para você tornar o seu Pokémon super forte no Pokémon MO, as que também se aplica aí. A outros jogos de pokémon então confira aí comigo dica número 1 um, o tipo de pokémon isso é muito importante porque tem alguns pokémons que foram feitos para pvp e outros para pve para up né e aí qual é o seu sua preferência então análise sempre isso tá bom você ainda assim ainda que você queira pvp e você escolha um pokémon que não é feito para isso Popularmente falando, você pode ainda assim modificar ele, adaptá-lo e algumas habilidades podem se surpreender. Além disso, ali a união do seu time de pokémons pode fazer a diferença. Então, atenção a isso aí, ao que você quer para o jogo e ao pokémon. Dica número 2. Vulnerabilidades. Isso é muito importante de acordo com o tipo do seu pokémon. Tem Pokémons que tem até 6 fraquezas pessoal, 6 vulnerabilidades, como o meu querido Executor aí. Ele tem na verdade, olha só, 7 fraquezas, ou seja, que para PVP, para Endgame, talvez não compense tanto. Então, muita atenção a isso, certo? A quantas fraquezas tem o seu Pokémon? Algumas têm até 4 vezes o dano, hein? Vulnerável, então tem que ficar atento a isso aí. Quanto menos fraquezas tiver seu Pokémon, melhor, tá bom? Dica número 3. Os EVs de cada Pokémon. Os valores de EVs são muito essenciais, tá bom? Sempre treine ali o seu atributo que mais você vai usar. Mais importante: são eles HP, Ataque e Defesa, Ataque Especial. Especial Defesa e Velocidade, tá bom? E aí coloque os seus EVs, né? Derrote Pokémons para fortalecer sempre o atributo que mais você vai precisar, tá bom? No meu caso ali, o que eu menos me importo é Velocidade, certo? Já que eu sou fã de Pokémons Grama, embora eles tenham muita velocidade, alguns deles, né? Mas... Agora, bora acompanhar aí as outras dicas para tornar o seu Pokémon super poderoso. Dica número 4. O item do seu Pokémon. Pessoal, tem itens que tornam uma máquina o seu Pokémon, certo? Qual é a sua meta no jogo? O seu Pokémon é recuperar HP? É causar um dano incrível? É tancar mais? Então, ou por exemplo aí do Big Root, que recupera HP... No meu caso, que eu sou fã de Pokémons Grama, então seria o ideal, já que eles já recuperam muito HP em si. E aí, um Big Root, por exemplo, iria maximizar esse atributo de recuperação de HP. Então, fique atento aí aos itens do jogo, tá certo? E sempre tem um item que compensa mais que outro, e outros que nem tanto. Dica número 5, habilidade ideal de Stab, um bom exemplo aqui é o Blaziken, tem habilidades que tem um poder incrível, mas que sempre tem ali um porém né, ou o seu pokémon fica parado por um turno, ou ele leva um recoil né, leva um dano, uma boa habilidade ideal por exemplo é o Blaze Kick do Blaziken, que é físico e um poder não tão alto, mas bom e precisão de 90 e ela dá burn no alvo certo? e dá um efeito de flinch ainda hein? de crítico ali, como você pode ver então crítico e burn com um o Blaziken, por exemplo torna aí a habilidade perfeita, tá bom? por exemplo, dica número 6 os IVs IVs também são muito essenciais para o seu Pokémon, pessoal. Treine ele sempre aí, tá bom? Junto com os EVs, formam a base do Pokémon, tá bom? Mas eu considero importante mais os EVs, na minha humilde opinião, né? Mas é necessário você ter um Pokémon com os EVs e IVs certinhos ali, tá bom? a batalha agora que você vê aí com o meu Tangela eu estou para treinar ainda alguns pontos dele, mas já está no ponto, quase aí. Então, atenção aos IVs! Dica número 7: Nature. Isso aqui é muito importante. Poucos youtubers falam disso, mas é essencial, pessoal. Quando você captura um Pokémon, ele vem com uma nature ou vem sem. Nature Serials. Por exemplo, aqui no Rapidash temos uma nature chamada Calm, que dá mais 10% de especial defense e mais 10% de ataque para ele. Aqui, por exemplo, no Lucario, mais 10 de velocidade, menos 10 de especial defense. No Charizard, temos o Timid, 10 velocidade e menos 10% de ataque por exemplo tá bom aqui no meu Torterra, terra por exemplo sério não tem nenhum atributo então já é uma desvantagem a ele certo que estou treinando aí só por pra upar mesmo né mas que pra pvp é importantíssimo que você tenha aí uma boa nature tá bom Aí Kirkland. Dica número 8, um bom suporte. E é claro que um bom time de Pokémon, ou um Pokémon individualmente falando, tem também uma boa habilidade de suporte para si ou para o seu time. né? Como você pode ver aqui, um grande Pokémon que dá muito suporte, pessoal. Você vê agora aí. O Gardervoir é um Pokémon fantástico. Regenera muito HP da parte do grupo, mas não tem muitas habilidades de suporte para si. Embora ela seja muito boa para o seu grupo, certo? Então, um bom Pokémon sempre tem uma habilidade de suporte para si ou para o seu grupo. Dica número 9: Habilidade Ideal de Efetividade. Alguns pokémons têm poderes ali que se encaixam em outros tipos Ainda que não pegue Stab Tendo ali um bom ataque especial ou um bom ataque Você pode encaixar um conjunto de golpes Que vai encaixar numa fraqueza em algum pokémon Por exemplo, o Dragonite, por exemplo Ele tem Flametower, Thunder, Ice Beam E tem três tipos só nisso que eu falei Então ele pode facilmente encaixar numa fraqueza de algum pokémon. Se você for ter conhecimento avançado. Né, de tipos de Pokémon, Certo? Então. É uma grande vantagem. Ainda que não pegue stab. Como eu falei. Tiver ali um bom ataque. Ou um bom especial ataque. Vale a pena. E a dica final. Neutralização. Essa é uma dica individual minha a vocês. Eu considero muito importante. o um pokémon. Ter uma habilidade para neutralizar o seu alvo, certo? Para pôr em Fast Sleep, ou para deixar confuso, ou paralisado, ou em Flinch, ou até mesmo ali, Fall in Love, né? Como é que é que se fala? Não lembro bem, agora por sinal, nunca usei muito. Habilidade Charme, que muitos pokémons usam. Muito essencial, né? Na minha opinião. Que, por sinal, o Gardevoir tem aqui. Como o Switch Kiss, que deixa ali o Pokémon confuso, tá bom? Eu acho muito importante isso para situações emergenciais. Quando você vem ali a enfrentar um Pokémon muito mais forte que você, que encaixa na sua fraqueza, aí é interessante você colocar ali ele com um efeito secundário de que neutralize, que pare ele, certo? Então reserve sempre ali no seu moveset a habilidade de... Neutralização. E é isso aí, pessoal! Agora eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo. Também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse é um vídeo muito importante, e como conclusão, eu concluo que você tem que realmente estudar bastante, analisar, pesquisar o Pokémon e quer adquirir, certo? Alguns compensam mais que outros, tanto em PvE quanto em PvP, certo? Ninguém, por exemplo, usaria um non para PVP, né? Já que ele é um Pokémon com poucas habilidades. Mas pode variar. E lembrando que sempre um trabalho em conjunto pode fazer a diferença. Eu fico por aqui. Agora, conto com o seu comentário aí. Qualquer interação aqui no vídeo ajuda muito o canal, tá bom? Valeu, forte abraço e até a próxima!